fala galerinha aqui quem fala é o Gabriel né eu sou dono do canal mais conhecido como o Inventor Fulgar, E eu estou aqui para anunciar que eu é, recebi um aviso de direito autoral né do Dr. Fone no caso eu irei estar é, efetuando é, um novo tutorial referente né para poder ajudar vocês e se vocês precisam de alguma ajuda alguma dica precisa de alguma solução vocês deixem um comentário nesse vídeo, né? para mim poder ajudar e estar respondendo devido a alguns problemas. Eu não pude é, responder os comentários recentemente, né? E eu também vim aqui anunciar o VLP foi atu atualizado, tá? a versão 2.11, tá com design mais arrojado, tá tudo certinho. Tá com a versão bilíngue agora, tem inglês e espanhol como estão vendo aqui e aqui foi tudo corrigido ó, ó, ajuda para poder é, mostrar tudo certinho o que acontece e sendo assim eu vou deixar os links na descrição desse vídeo e se vocês precisarem de alguma coisa por favor eu peço que é, efetuem um comentário eu irei estar provando e estarei respondendo de imediato desde já desde já eu agradeço e foi.